Ah, vou de fido, galera, vou de Eu Tô afim de jogar de fido. O programa é pesado? Mano, no meu PC não, não pesou nada, tá ligado? Bem levinho, ó, vamos ver Tipo, olha o que, que mais pesa no meu PC, mano É o OBS, tá ligado? Com esse bagulho, ó, pesa pra caralho o Senpai pesa é igual o LoL ali, aparentemente, quando ele começa, né? Se você tem um PCzinho básico assim, ele roda. Hoje, vocês estão vendo aí que eu tô, tô full garoto propaganda, né, mano? Tamo aí como? Vocês estão pegando a visão. Tamo sendo full patrocinado aí. Sei que você não deve saber, mas não custa tentar, né? Estou com grande interesse em fazer um curso de programação. Você teria algum professor para indicar? Ou melhor, teria alguma plataforma para indicar? que tem os dois, mano. Tamo aí fechadão com a plataforma Alura, beleza? Exclamação Alura você vai poder fazer, se inscrever No curso grátis dele, que a inscrição Vai até 22 de março Ah, Marquinhos, tem que pagar, a inscrição é grátis Meu campeão, acabei de falar, Marquinhos, tem certeza? A inscrição é gratuita Ah, Marquinhos, não sei não, eu só acredito Vendo, faz o teste lá, meu campeão Se inscreve no negócio lá É de graça, até dia 22 De março, beleza? Ah, mano, olha o Takeshi com é essa Janamide Dele aí, mano, o que, que o Takeshi que, que o Takeshi tá querendo dizer, galera? Toda vez que eu, ele vai pegar essa Janamide aí mano, de Cleanse, mano. Deixa eu entrar no Discord com o Dudu aqui que eu fiquei brabo. Dá-lhe, Dudu. Dá-lhe, Marquinhos, bora dar. Mano, olha o Takeshi que é essa jana aí, Dudu. Especificamente pra <risos> me bazucar, mano. Olha lá, ele já até mandou. É, né? Vai, Sentar direito direita aqui que eu tô tortão pra direita. Caralho, mano Esse campeão aí machuca, Dudu, não brinca aí Olhei no meu novo patrocinador Sempai.gg Que o Urgot tá Tier S Tier S, mano, na top lane Pensa, bazuca, que não é Bazuca, né, velho Tá maluco, filho. Tamo comprovando ao vivo aqui, ó, galera Que o Urgot tá Tier S, olha E a Riven não tá Tier S, não, né, Dudu? Que Tier você acha que ela tá? Tia tá Tier A ou... O tier S também, eu não tenho certeza qual é dos dois, né ah, Só que é, como? Ele vem nem ter atir, uma Phase né, DNP, epífia, né Nossa, Edu, que tragédia, vai ser Django Na moral, o Takeshi wardou Ai, meu Deus, eu tô invade. O Takeshi wardou minhas galinhas E o Urgot wardou meus... Peraí Olha isso, Edu O tá que, que é isso aqui, mano? Que é isso, Takeshi? Tô descendo, tô descendo, tô descendo É seu, hein, pai. Pula aqui, Peguei? pula aqui, Dudu. Pula aqui, pula aqui. Pegou aí? Peguei. Aqui, Dudu. Ah, tá indo, tá indo, Ele tem flash. Pois. Eu não tenho fear, eu não tenho o do padre, Por isso que eu tô tomando muito cuidado. Sabia, sabia, sabia. Vamos, Catarina, vamos, Catarina, vamos, Catarina! Ah, Catarina! Boa, boa. Tá suave, tá suave. Chegando, meu príncipe. Se ele, der, se ele der aquele dash em tu, ele morre, mano. Ó, oh, fui, Dudu. Vem, vem, vem. Fui, calma, fui, Foi, foi, foi, fui, fui, fui, fui, fui. fui, fui, fui, fui, fui, fui. Fui, fui, fui! Eu tanque, eu tanco! Ah, tinha que ser eu... Tá bom, tá bom, tá bom. Só me ajuda a puxar aí, que tá sódio. Ah, só se o Dürer, o Dürer aqui, vai fodeu, é. Só puxa, Quer tá Quer tentar daivar, Dudu? Eu acho que dá, hein? Eu acho que não, hein, Dudu, mano? confia, ele tá sem mana, ele tá sem mana. Fui, Dudu! Fui, Dudu! Fui, Dudu! Vai até o final, até o final, Dudu, tem alguém ali. Morri? Morri. Morreu não, ah. morreu não, morreu não, morreu não. Confiança, confiança. Só sai, ah, Dudu! Não, não tem como! Não Só jura! sai, Dudu! Sai aí! Vai Pajana? Oh, <risos> Dudu, realmente foi comprovado, mano. Urgot tá tier S, aonde eu verifiquei lá no aplicativo SemPai.gg, mano. Ah, Marquinhos, quero programar, quero entender mais sobre os mundos da programações Exclamação Alura, meu vencedor! Pra poder saber melhor aí como programar. No mundo de hoje. Só agradece. Mas o Marquinho, Marquinhos, se tem o sem pai, deve ter o sem mãe também, né? Caramba, <risos> pelo amor de Deus. Falta muito pra vocês, pai? Falta muito? Falta. Mais duas, três, dois. Mas aí, não né? mata ele sem ult, né? Sem ser ult, mata? Mata, mata. Se você ultar, mata. Bora, Dudu! Bora, Dudu! Ai, não, Ai, não, não vai vir dar vir, muito marquinho. dano. Não, vem, vem, vem. Agora vem, agora vem. Calma, calma. Você tanca, você tanca. Ó, joga na, na paciência, na paciência. Na paciência, mano, na paciência. Você deixa esses pessoal. deixar, com certeza, você tá cagando. Bora. Não sei se vai dar frente. tentar vai ter que na real, não dá Vale a pena tentar matar o Takesholo ou não, hein, rapaz? Que dúvida. Tô indo, tô indo, tô indo. O Takas gosta, né, mano? Ele gosta muito, velho. Hum, eu tenho, né, velho? Eu vou voltar, velho. Foi meu ult pelo ult do Takas, tá bom. E eu não perdi a jungle, que eu acho que é o mais importante. Eu achei que eles iam comprar o 2v2, tá ligado? Mas eles só correram. Eu também, mas eles só correram porque esse passei semiou, é tá ligado? Aí você deve ficar com medo. Eu conheço você, você quer ultar da Wave? <risos> Foi, Dudu! Uh! Bora! Uh! Ah, você é! morreu, eu morro! você morreu, eu morro! Ah, é. morri, morri. Mano, é muito chato jogar contra o Dir, velho. Que raiva, ele Caramba, fica andando velho. assim. O Urgot me arrebentou, Marquinhos. Pô, esse é o Ult, é difícil, né, mano? Eu não contava que ia é ser o Dir, pra ser sincero, velho. Eles Caramba. me daivam, mano. A Catarina tem que subir logo, velho. Eu não vou poder segurar a ah, Skip do, né, do, do por muito o quê? tempo, velho. Ah, Marquinhos, eu não sei fazer runa no LOL e tô precisando estudar melhor as estatísticas de ver o que, que é counter do meu boneco, se meu time tem um hit boa ou não. Recomendo um aplicativo, o Senpai Didi, Campeão lança brabo imediatamente. Os caras estão me derrubando tudo aqui, velho. Será que tem dano para matar esse cara? Prestando então, nós cobrou. Oh, ele, ele né? Não, cobra, cobra não. Mando salve do TF, Pegado, que consiste hein, em jogar o chapéu pro alto e contar com a sorte para ele cair na cabeça. Faço... A sorte é sempre te suavima, quem. Salve roleira, deu certinho é. Tá bom, Caralho, Tá mano. bom, limpa para wave, limpa o wave, tá bom. Vem, vem, vem, vem, vem, desanima de mim não, desanima de mim não, desanima de mim não, Dudu, desanima de mim não. Ah, o Tornado tá aqui, acho que cancelou a mamada, velho. Hum, não tem dano, velho. Não tem dano também. Ó oh, o é Deerzão aí. Que é isso? Que é isso, Dudu? Baixa. Utei, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ai, ai, ai, ai, me ajuda. Caralho, Caramba, mano, o, mano o... Tá, muito difícil, amassou, véio. Véio. tá muito difícil, véi. Tá muito difícil, oh, véi. Ó, morri, é. Dudu, morri, morri. Será que eu morri? Eu morri, mano? Talvez? O que, que, é. que é isso, não. não, não, não o que, não, que não, tá acontecendo, não, não, não. mano? Olha isso, o cara calecando aqui, véi? Esse corno? Mata, é, mata, mata, quer matar mata, eu, né, O seu salafrário? Vou. Vamos... Ah! Ai, cuidado, o Dudu, vem vai, aí, Dudu. Tempo mid, tem mid. mid. A gente compra isso, mano. Compra. Eu comprei. Tô dando muito dano aqui, velho. Tô dando muito dano, família! Ah, vida do cara, Dudu! Nossa, Ai, mano, eu pai, não matei ninguém, raqu... meu Deus, cara. Você não matou nem o EZ? Não, o EZ eu matei, eu matei. Nossa, mano, é porque a gente não tinha Lúcia, mano. E nós não tava tão. Mano, eu quase só lei o Urgote, velho. Ó, Marquinhos, Mercuri, Marcos. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Dudu. Cara, trolando, cara tá trollando bora, os caras. Bora, bora, bora, bora. Fui, fui, fui, bora, Dudu, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Aqui, pai. Dudu! Calma, calma, calma, calma, calma! Urgote atrás? Urgote, Urgote, Urgote tá final! Vale! Maravilha! É. é isso, é isso! Agradece. agradeço! Flashzinho na hora certa e você nem gastou o seu! Mano, os cara tiltaram pra eu lutar desse jeito, era óbvio que tu é, tava tá passando, gente! É o é melhor de tudo ainda que eu consegui farmar jungle! <risos> é isso! Vem com nós, que aqui é pixel de longe, é. ninguém entende nada! Ai, mano, tomar no cu esses dois crocodilão aí, velho. É, dois crocodilos, literalmente. Não pega, né? Ah, eu dou um jeito. Ah, não pega, né? Não pega, né? né? Pega, né? Pega, Dudu, não? Não, não pega, pega. Né? Eu gosto de fazer parece <risos> não pega, né? Tá, eu não, eu tenho que ficar aqui por causa não, do dragão. Eu tenho que ficar aqui por causa do Dragon. Ai, não, os caras engajou, velho! Deu bom. Fica comigo, Dudu. Traz pra mim, Dudu. Traz pra mim, Dudu. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Um abraço, irmão. Um Abraça. Calma, calma. Ai, ai, ai, ai, ai. Não tem como, não tem como fazer. A gente mano. Dudu. Não tem como, não tem como. Caramba, mano. Eu não matei ninguém nisso aí. Gastei o flash ainda. My bad, velho. Tô com bom posicionamento, Dudu. Tô com bom posicionamento, Dudu. Tô com bom posicionamento. Dudu. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Mata esse boss, mano. Caramba. Acha a Catarina limpa, a Catalina limpa, a Catalina limpa, a limpa. Uuuuh! Barão, baro. Barão barão, barão, barão, Aí, a Catarina tá apanhando, mano. Ah, perdi visão, mano. Foque em fumaça, ditado. Acabou, vitado. acabou o bar. Acabou, 30 barulho. sec e volta o meu bagulho. Será que lá não compra 10 sec, véi? Compra, compra, compra, compra. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ó? Oh! Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Yeah, no, Dale! Bota, bota, bota, bota, bota. Utei, utei, utei. Utei, Quer saber de nada, não. Uh! Ai, ele cancelou, velho. Tanca, Dudu. Tô... Ah! Ai! Tá suave. Uh! Bora, da GG mid. Dá GG nessa porra. Vai, uh! Uuuh. Morri pra toio, Dudu. Morri pra toio. Morri pra Dudu! Morri morri morri, morri, morri, morri. Ai, foca nexo, família. Foca nexo. Seriedade no bagulho. Seriedade, vai, vai. Seriedade no bagulho. do Foca, foca. Foca, foca. Dudu, você quer fazer um curso sobre programação, JavaScript, LCC... Você quer saber, Dudu? Exclamação Alura, até dia 22 vai o curso. Vamos nessa, meu campeão.